Hoje eu tô aqui com o chale Não Esqueças. Esse aqui é uma receita criada por mim, tá? Venda o PDF na, na minha loja. E hoje eu vou fazer a blocagem. Eu vou blocar esse chale e vou mostrar pra vocês como é que eu faço e como é que vai ficar, se vai ter diferença antes e depois e sim. O que, que é a blocagem? É quando a gente uh, molha a peça, né? Enxuga bem, né? mostrar pra vocês como é que é o processo sem torcer né só apertando e depois a gente estende num local liso e prende com alfinetes pra ele ficar bem esticadinho esse aqui no caso no formato triangular então a peça vai ficar presa bem esticada nesse formato né uh, pra que, que isso é feito né pra as fibras se acomodarem pro fio ganhar a forma certinha que a gente quer né e Antes eu lia muito e via que se fazia muita blocagem com as peças de tricô, né? Porque tricô usa muita lã. Então, na verdade, peças em lã, lã eu digo não fio de acrílico, né? A maioria que a gente vê nos armarinhos, que a gente tem o hábito de chamar de lã, não é lã, né? É fio acrílico. Esse chale aqui foi feito com lã mesmo, lã de ovelha, lã merino do Fios da Fazenda. Ó, e é esse aqui o chale que eu vou blocar. Uh, as gurias que são entendidas já na blocagem, e já fazem isso há mais tempo, dizem que a blocagem tem o um resultado mesmo em lã, certo? Em lã verdadeira mesmo, tá? É a primeira vez que eu trabalhei com lã, então é a primeira vez que eu vou blocar um chale com lã. O outro chale que eu fiz, o da receita original, que eu fiz um outro azulzinho clarinho, eu fiz com o fio Classic Pool, da Círculo, que ele é acrílico, né? Uh, mas eu bloqueei também. O que, que eu senti a diferença? Não tanto, eu acho, na questão do esticar ele pra ele ficar secando, mas do molhar o fio. Mesmo sendo um fio acrílico, eu achei que deu caimento a peça, sabe? Ele tava um pouquinho mais durinho, digamos assim. Não duro porque o, o fio é macio, mas ele tava um pouco engessado. E depois de molhar e, enfim, de secar, fazendo a blocagem, é aí que deu caimento pro chale, certo? Então, assim, se eu molhei e eu iria secar ele... Por que não secar já no formato? Então eu já coloquei ali pra fazer a blocagem, tá? Então eu vou fazer nesse aqui. E vou fazer nesse outro chale. Que eu fiz. É a mesma receita, tá gente? Que eu fiz com o fio artesanal de Entre meados, Tá? Então, esse aqui vai ser uma experiência total. Porque ele já tem uma diferença do outro na questão do formato. Eu vou mostrar eles esticadinhos aqui depois. Uh, pra vocês verem a diferença do formato. A minha receita foi feita... Para um material acrílico ou lã, que ele já fica nesse formato triangular. Tem uma leve ondulaçãozinha aqui em cima, que com a blocagem ele fica reto. Vou mostrar isso para vocês depois. Nesse fio aqui já é uma experiência nova. Ele está ficando um pouco mais pontudinho aqui, ó, do que o restante da peça. E eu vou testar para ver se isso arruma na blocagem ou se é a característica do fio. E o chale vai ficar assim, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que eles estão ideia do antes, né? Então aqui tá o antes, vou sacudir um pouquinho pra gente ver um pouquinho aqui do, do, do caimento vou colocar nas costas ó para vocês verem aqui acho que vai ser importante a gente ver a pontinha aqui, né? como é que vai ficar, ó o caimento dessa pontinha aqui e é isso, gente. Vou filmar depois esticadinho para vocês terem uma ideia. Esse outro chale aqui, que é um caimento bacana. Eu vou conferir a composição desse filme aqui, mas eu acho que ele tem algodão, mas ele tem um pouco de acrílico também. Ó, esse aqui tem um degradê lindo. Vamos ver as diferenças, como é que vai ficar. Eu deixei o marcador aqui no centro ainda dos dois Pra marcar, pra ficar mais fácil Vou colocar eles no chão Vou tirar a foto aqui Esticadinho pra gente meio que fazer um antes e depois Pra ver se tem alguma diferença E vou mostrar os processos pra vocês Gente, esse aqui tá lindo também Vou botar nas costas, porque esse aqui eu não botei nas costas, né? Certo? E eu terminei eles em carreiras diferentes também Esse aqui eu terminei nessa carreira de ponto puff, ó, porque acabou o fio e eu quis aproveitar o máximo, e esse aqui também, só que esse aqui teve a carreira do puff, Opa, tá virado, e eu terminei com esse pontinho vazado, e o chale original eu terminei nessa outra carreira aqui, então eu terminei cada uma carreira diferente, bom pra ter essa experiência, certo? Então, assim, ó, a minha lavanderia ali eu não vou conseguir filmar, que ela é muito pequenininha, o que que eu vou fazer? Vou colocar o chale dentro de um balde com água e um pouquinhozinho de amaciante, tá? Tem materiais específicos pra colocar, tem sabão certo, às vezes, pra lã, essas coisas. Eu não tenho nada disso. Então, como eu não quero só molhar na água, eu quero dar um cheirinho, eu vou botar um pouquinho de amaciante comum, tá? E vou deixar ele uma meia horinha ali de, de molho. Vou no tanque, ó. Peguei ele, ele tá encharcadão, ele tá molhadão, né? Acho que eu tô no tanque, tá aqui, gente? Eu vou só apertar para tirar o máximo de água que eu conseguir e aí depois eu vou trazer na filmagem aqui para vocês verem como é que eu vou fazer para enrolar numa toalha e secar um pouco mais, tá bom? Então vamos para a filmagem dele aqui do antes e vou para a blocagem. Ok, pessoal, então estamos assim, ó. Esse aqui é o feito com lã, vocês podem ver que ele tem uma leve curvatura ali, que foi o que aconteceu com o meu original que Quando a gente faz a blocagem, ele fica retinho em cima. Então, vocês gurias que estiverem fazendo com fio acrílico, né? Ou fio de lã, aqueles fios mais grossinhos, é ele fica com essa leve curvatura. Não é demais, tá? Se tiver muito para baixo, tá faltando ponto aí, tá bom? Então, ele é mais ou menos assim que se comporta. Diferentemente, olha uma diferença do outro, tô tá vendo. A curvatura dele aqui, ó, a pontinha é maior, eu vou pro outro lado pra vocês terem a melhor ideia, ó, tá vendo? Mas ainda assim ele não vem reto pra cá, ó, quem tiver com o chale muito pra cá, tá faltando ponto, tá faltando aumento, provavelmente, tá? Então, esse meu chale aqui é uma experiência total. Eu já vi que pra minha receita, que foi, né, validada e tá tudo certinho, é com o fio acrílico ali que fica perfeito, tá? Esse aqui é um teste meu, eu nunca tinha trabalhado com um fio uh, mais fininho e com outra composição. Eu tô usando esse aqui, o fio da entremeadas e agulha 3,5. E ele tá sendo assim antes, então vamos ver se... Faz diferença blocar esse tipo de fio ou se não faz diferença nenhuma. Não me incomoda o formato, isso aqui fica na parte do pescoço depois, né? Fica acomodando ali o pescoço. Mas eu acho bacana mostrar pra vocês que às vezes vocês estão fazendo e acham que a receita tá, tá errada ou que vocês erraram alguma coisa. E não é. É o comportamento de cada fio, né? Que a gente não tá acostumado. Eu já sei e foi feito o chale que com o fio acrílico com lã é o indicado. E esse aqui é um teste, então a gente vai ver juntas como é que vai ficar. Vou tirar fotinhos aqui, de antes e depois. E vamos pra blocagem. Vou mostrar ele de mais certinho pra vocês verem. Ó, gente, coloquei aqui o balde. E vou deixar uma melhorinha aqui. E aí depois vou fazer o que eu mostrei para vocês no vídeo Vou apertar bastante, sem torcer, tá? Para tirar o máximo de água aqui que eu puder Ó, gente, tirei, ele tá molhado Eu já apertei bastante Agora eu tô colocando em cima de uma toalha de banho E vou ir enrolando assim, ó para secar mais Pra enxugar mais, né? Ó, gente, vou colocar na minha cama, tá? O que, que eu fiz? Coloquei outras toalhas secas embaixo, pra não ficar com o meio do colchão, porque é o maior espaço que eu tenho, tá? E aí, agora, eu vou ir arrumando ele aqui assim, antes de prender, pra ficar no formato. Eu vou usar esses alfinetes aqui, ó, que são os que eu tenho aqui, tá? Tem alfinetes específicos pra blocagem. É uns que já vem várias pontinhas pra gente prender, mas eu não tenho, então vai rolar com o que tem aqui em casa. E aí a gente vai, estico ele, né? Coloco no lugar que eu quero e seguro, tá bom? Ó, gente, ficou assim até poderia ter ficado mais naquele cantinho mas não deu ali faltaram os meus alfinetes eu completei com uns de bolinha tá? então é esticar bem, eu optei por fazer a parte reta lá e depois fui puxando e fui adequando e vamos ver como é que vai ficar eu só de pegar nele já achei que tá bem diferente porque a lã muda bastante né e aí eu vou mostrar pra vocês como é que fica E vou repetir todo esse processo Com o outro chale Que eu acho que talvez Eu não consiga deixar tão retinho, não sei Vamos ver, vou filmando aqui E vou mostrar pra vocês Depois eu volto com o resultado final dos dois De esticar esse aqui, tá? Vocês lembram que ele tava bem bicudo aqui, né? Bem com bico, né? Então, o que que eu fiz? Eu comecei a prender o alfinete do centro e fui colocando aqui pro lado, esticando bem. E aqui também. Então, eu vou mostrar pra vocês verem que aqui, ó, quando eu puxo, tá repuxando todo ele ali, ó. Tá pegando sol. Tá vendo que quando eu puxar todo ele aqui esticar, ele vai ficar bem. Como é que pode ser? bem encurtado aqui. E eu vou forçar essa abertura aqui lá pra ponta. Se eu, ó, tá vendo que se eu puxo essa ponta aqui agora, sai de lá, né? Eu vou prender lá primeiro e depois eu vou forçar essa abertura dele pra lá pra ver se a gente tira aquela diferença da ponta que tava aqui pra secar assim e ver se vai ter alguma alteração na forma dele depois de seco. Certo? Então, eu vou continuar prendendo aqui e depois eu puxo lá pra ponta e mostro pra vocês como é que tá ficando. Ó, gente, fechou um pouco da janela ali. Fiz toda essa parte aqui primeiro. E aí, puxei bem pros lados. E eu senti necessidade de colocar uns alfinetes aqui no meio, ó. Porque ele tava difícil de puxar. Por quê? Porque a gente puxou pras pontas, né? E a tendência dele era ele era ser inclinado pra cá, né? Então eu tô forçando isso aqui. Eu puxei isso aqui pra baixo, prendi, puxei pra baixo, prendi, puxei pra baixo, prendi, pra depois colocar ponto, tá? E vamos ver se vai dar alguma diferença. Aparentemente, ele fica retinho, mas eu acho que com o decorrer do uso, talvez ele não fique tão bicudo, mas um pouquinho eu acho que vai ficar, vamos ver. Eu prenderia com mais alfinetes aqui, se vocês tiverem. Meus alfinetes acabaram, porque alguns meus desse de, de borboletinha aqui, quando eu tirei do chale de ontem, saiu essa cabecinha do alfinete. E eu tô com medo de botar só o alfinete aqui e perder no colchão. Então, tá vendo que estão essas ondinhas aqui, ó? Eu colocaria mais um alfinete em cada partezinha dessa, tá? Então, se vocês tiverem bastante... Coloquem bastante, eu priorizei botar bastante lá, que é a parte que eu quero deixar reta, né? Então, ok, que não deu aqui, mas eu colocaria entre esses, ó, mais um, porque eu tô puxando bastante, ele tá assim, ó, abaulado, porque eu tô precisando puxar pra ver se eu consigo compensar o formato, tá? E aí, é isso, eu vou deixar secar, depois eu vejo, mostro pra vocês se deu alguma diferença ou não. Então é legal a gente ver como é que cada fio se comporta, né? A gente já viu... Que os fios de lã e o acrílico é o fio original da receita como foi o azul que ficou certinho, mas a gente não precisa deixar de tentar usar fios novos só a gente tem que ter a consciência que talvez não fique exatamente uh, o desenho da, que a peça é mas a gente pode adaptar e usar do nosso jeitinho então vamos esperar ó gente chales blocadinhos. eu até quis colocar assim, um junto do outro, porque no começo do vídeo, né, tinha uma diferença grande entre os dois que não estavam retos, né. Juro que eu achei que esse aqui não fosse ficar, mas olha, ficou. Eu vou colocar pra vocês agora, então, o antes e depois da, do chale que é com lã, vou colocar aí um antes e depois. E agora um antes e depois desse aqui com o fio da entremeadas. Então, assim, ó, gente, baita diferença, principalmente desse aqui. Não sei se com o uso uh, ele vai manter. Eu realmente indico que vocês prendam as pontas como eu prendi e puxem, puxem mesmo essa parte, sabe, pra baixo. Pra conseguir com que ele fique mais retinho. Mas assim, ó, gente, cada chale é único, sabe? Eu acho que tudo bem se não ficar retinho, se ficar de uma maneira diferente, porque são reflexos de escolhas diferentes, fios diferentes, tensão de ponto diferente, né? Então um chale nunca vai ficar igual ao outro. Mas eu espero ter ajudado vocês. Aqui, ó, esse aqui eu terminei com o puff e aquele lá eu terminei com o vazado. Então se vocês quiserem ver a diferença também... Esse aqui até ficou as pontinhas dos alfinetes, lembra que eu não tinha todos? Mas enfim, eu tô super satisfeita com o resultado. Eu vou pegar eles agora pra ver a diferença do caimento no corpo. Bom gente, voltei aqui de coquinho tão um calorão, mas vou mostrar como é que ficou essas belezuras. Eu vou começar com esse aqui que foi feito com lã, os da fazenda. Uh, no início do vídeo eu mostrei ele aqui. Olha a diferença desse caimento aqui, ó, gente. Olha esse balanço aqui. Ele tá maravilhoso. Ele tava um pouco mais uh, encorpadão, sem movimento, assim. Eu até até preocupada em ter usado uma agulha muito menor e ter ele mais, feito mais solto, porque ele é um fio mais encorpado. Mas, gente, depois da blocagem, a lã... Realmente, o que as gurias que entendem falam... A lã é que nem bruxaria, né? Ela fica como a gente quer Gente, olha o que abriu o ponto Olha só o que tá bonito Ficou bem retinho aqui na parte de cima Ali, né? Como vocês viram Eu vou colocar aqui Nossa, ele tá aqui na, na, na, na minha coxa E aqui também Tá super comprido, ó E ele caiu, sabe? Ele tá caído aqui, ó Antes ele ficava sem esse movimento Pra cá, então assim, ó muito, muito, muito bom. Eu tô super, super satisfeita. Olha só, gente. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Bem da tonalidade que eu queria, que é da flor, não me esqueças que é essa tonalidade azul. E o outro que, assim, ó, superou as minhas expectativas foi o comportamento do fio entremeadas aqui, que ficou retinho em cima. Eu acho que talvez, como o uso, de repente, ele fica um pouquinho. Diferente, mas, gente, me surpreendeu muito. E olha o tamanho que ele ficou também. Também não tava esse tamanho todo. Olha o movimento. Esse aqui, ele é 50% algodão e 50% acrílico. Ó. Gente, o chale que abraça, ó. Olha só que lindo. Ó. Muito, muito, muito, muito, muito lindo. Vem aqui pra frente também, ó. Essa tonalidade de cores, aqui tá estourando um pouco a luz, mas é um rosa bebê em cima, bem rosinha, e vai caindo pra um, um bege e depois pra um marrom. Então assim, gente, eu espero ter ajudado vocês, tá? Eu acho que uma coisa importante de eu dizer é que cada chale é único. Então assim, por mais que a Sarah conseguiu fazer o dela ficar retinho em cima com esse fio e o meu não ficou, varia a tensão de ponto, varia a agulha, né, varia, varia muita coisa. Então, assim, abraça o seu chale, sabe, acho que o chale é um abraço, é um momento de cuidado nosso, o chale tem essa coisa de proteção, de mãe, de família, sabe, essa coisa do abraço. Então, eu espero que, que vocês se sintam abraçadas por mim um pouquinho e que esse vídeo tenha ajudado vocês, não só pro chale não esqueça, mas para outros chales que vocês resolvam fazer. E eu vou terminar esse vídeo assim, ó. Enrolada em todos os chales. Mesmo nesse camarão. <risos> Beijo, até a próxima.